Cara, você aí já pensou em lançar seu próprio token, fazer um lançamento justo dele e até fazer uma pré-venda do token? E tudo isso de maneira bem barata? Bom, é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, então deixa seu like e vamos lá! Então basicamente galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui o site da pré-venda.finance A ideia aqui do pré-venda.finance é como se fosse aqui uma ping sale, ou seja, uma plataforma de launchpad que é o que? Lançamento aqui de projetos, lançamento de tokens, né? Porém aqui... Que na pré .finance é melhor que a Penseio, por quê? Porque é mais barato mais simples de entender em português, ok? E com suporte também em português, então eu vou deixar para vocês o Telegram aqui da pré-venda.finance, vou deixar o link aí embaixo para vocês porque aqui tem um suporte em português o CEO aqui, que é o Luiz, dá o suporte a galera, então imagina, cara olha só como a gente tá avançado no mundo descentralizado, você pode criar seu próprio token aqui numa plataforma num site brasileiro, tudo muito simples e eu vou mostrar para vocês hoje o passo a passo. Então, enfim, então aqui no site da prevenda.finders, a gente vai fazer como eu falei para vocês, o passo a passo, eu vou criar meu token aqui nesse vídeo, é um token de teste, apenas como demonstração, né, apenas para ter o conteúdo educativo e informativo para vocês, então realmente eu não vou ter um token meu, não por enquanto, né, mas eu vou criar um aqui realmente no site, para mostrar que o site está rodando, tá funcionando, realmente tá. Criando o token, vou comprovar tudo aqui pra vocês, porque é um conteúdo que eu acho que dá pra agregar muito aí. Então, você que quer que é um token, tá ligado? Em vez de você lançar uma plataforma cara, você pode lançar na pré Finance baratinho. E também, você que quer comprar tokens, né? Quer adquirir, investir em novos projetos, aqui também você vai poder ir com uma taxinha bem baixinha também. Então, realmente, esse é o diferencial de ser mais barato que outros locais. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui a gente tem que conectar na sua carteira. Então, a gente clica aqui em conectar carteira. Você tem a opção aqui, ó, MetaMask Wallet Connect. Conect Binance Chain, Opera, vamos conectar na Metamask, tá? Conectei aqui minha Metamask e vamos lá, agora é muito simples, ó, criar o token, tá? Lembrando que o token aqui, ó, é ERC20, ok? Mas, ó, exclusivo para Binance Smart Chain BSC, tá? E aqui basicamente, cara, tem um passo a passo, é muito simples, muito intuitivo. Você usa os campos abaixo para informar os dados, né, dos tokens, beleza? E tem o custo da transação que existe, normal, que a gente está acostumado. Então aqui a gente coloca o nome. Então, por exemplo, eu vou colocar o nome do token, Stick, Stick, Token, ok? O nosso nome do canal aqui, Token, tá? A sigla, vamos botar STI, que é as iniciais de Stick, né? STI. Quantidade total aqui, você determina, né? A quantidade que você quer criar. Vamos botar aqui, por exemplo, um milhão de tokens, tá? Um supply não muito grande. E aqui já é uma quantidade de queima, tá? Então já um burn aqui que você pode colocar no seu projeto. Vamos colocar, por exemplo, 25% já de queima, então 250 mil, olha só, 250 mil queimados. Aí aqui vai pedir Aqui vai você botar um site, vou colocar o site, vou colocar por exemplo aqui o meu canal do YouTube, beleza? Então aqui ó, o meu canal do YouTube. Telegram aqui também você pode colocar, vou colocar aqui o Telegram da pré-venda.finance mesmo, só aqui um exemplo, aqui obviamente você coloca o Telegram do seu projeto, ok? Isso aqui é só por exemplo, né? Então a gente vai botar aqui também o meu Twitter, beleza? Você pode me seguir no Twitter, Stick YouTube, tá? Então basicamente é isso, você coloca aqui que são as redes sociais do seu projeto, então aqui é como exemplo para você colocar que é onde a galera vai estar de olho no seu projeto. E, aqui você seleciona, você tem duas opções, opção normal, onde vai ser 0,09 BNB e a opção com taxa, o que, que é essa opção com taxa? Você pode ver que é só um pouquinho mais caro, 0.1 BNB, mas qual que é essa taxa então? Basicamente é a taxa de compra e venda que tem nos tokens, tá? Então você quer uma taxinha de compra e venda, você pode estar tá colocando aqui, por exemplo, tá vendo? Sei lá, você vai determinar aqui, né? Então, é basicamente, enfim, é a taxa de compra e venda, mas aqui, cara, no nosso exemplo a gente não vai usar, tá? Porque aqui, ó, seria a taxa de criação, tá vendo? Fica 0.19 BNB no total. Vai usar a taxa normal mesmo, tá? Que é 0.09 BNB, beleza? Então é basicamente isso, não tem segredo, a gente já pode clicar em criar token aí obviamente vai carregar aqui e basicamente vai ser cobrada essa taxa essa taxa aqui ó basicamente vai dar 27 dólares ok é a taxinha normal de criação e a taxinha de gás aqui 478 dólares então deu 31 dólares aqui vou tá confirmando então galera é um investimento aqui de 31 dólares que eu tô fazendo para demonstrar para vocês esse conteúdo porque eu realmente acredito que esse conteúdo vale muito a pena por isso que eu tô fazendo esse investimento porque eu acho que é muito bacana ó e rapidinho pronto ó, muito rápido mesmo alguns segundinhos ó token criado até tirei aqui minha câmera Tá aqui ó, já aparece um link, vamos clicar... E basicamente, olha só, a gente já é redirecionado aqui para BSC, BSC Scan, ok? E pronto, já está aqui, ó. Obviamente ainda não tem nada aqui de transação, mas já está criado o endereço aqui do nosso token, tá? Do nosso token Stick Token, beleza? Show de bola. E olha só, agora é muito simples o próximo passo, a gente clica aqui, ó, Copia Address, ok? Então você copia aqui o endereço do seu token e agora a gente vai voltar ali para a pré-venda.finance e agora a gente vai para a próxima parte, né? Agora a gente vai vir aqui para criar a pré-venda, beleza? E agora é muito simples, aqui ó, você vai colocar a informação sobre o token, então o contrato do token, a gente cola aqui o endereço, olha só, ele já vai automaticamente carregar, olha só que site lindo, mano, já carregou aqui o nome do token, stick token, sigla, STI, o supply já, 750 mil, que são ali os 1 milhão menos os 250 mil queimados, e aqui novamente a gente coloca o site, o Telegram e o Twitter, pronto cara, é muito simples. Agora eu tirei novamente a câmera para não atrapalhar nenhuma visão de vocês, aqui agora você tem alguns dados sobre a pré-venda. Por exemplo, qual token você aceita? BNB, BUSD, USDT ou USDC? Vamos colocar, por exemplo, BUSD, que eu acho que é um dos mais comuns. Aí aqui, ó, em quantidade, eu coloco a quantidade aqui da pré-venda, ok? Então, por exemplo, dos 750 mil, vamos colocar 10%. 75 mil aqui, basicamente, ó. Aí aqui, valor em BUSD. Então, por exemplo, 0.001 aqui, tá vendo? Olha só. Cada um vai custar 0.001, bem baratinho, entendeu? Dias de liberar, liquidez. Então, por exemplo, vamos botar aqui em três dias, já vai ter liquidez. E vamos botar a data de de lançamento aqui para por exemplo, ó, vamos lá vamos botar para por exemplo, dia 12, que eu acredito que é sábado agora, 12 do 11 de 2022, então pronto basicamente isso, olha só, e aqui eu coloco também o horário, por exemplo, ó, meio dia e pronto, ó, já automaticamente já tá ok pra nossa criação, bom, é basicamente isso aqui, eu vou aprovar o STI aprovei aqui, ó, rapidinho aqui pra vocês, beleza vou clicar aqui, ó, criar pré-venda galera, é muito simples, olha só agora só vai ter uma taxinha muito baratinha 5 dólares, beleza, confirmar aqui, olha só, rapidamente, vou nem acelerar aqui o vídeo para vocês verem como é rápida a criação do token realmente, apenas alguns segundos já cria o token galera, por isso que eu achei tão legal o conteúdo para trazer para vocês, você que quer criar seu token, você quer ter o seu projeto aí, você pode fazer em pouco tempo, pronto, vou tirar minha câmera até aqui para não atrapalhar, olha só, pré-venda criada, link para distribuição e você já tem o link da distribuição, você clica aqui ó, pré-venda.finance e pronto, olha só que show de bola, já tem aqui o link do seu projeto, bacana, então olha só a pré-venda do Stick Token vai ser em um dia e 15 horas, você pode por exemplo adicionar ele já na Metamask, olha só que bacana mostra aqui como foi criado, aqui tem o um contrato o token, aqui o um nome, símbolo supply, quantidade da pré-venda valor da operação, tudo aqui ó, taxa, valor monetário, token aceito data do lançamento, horário do lançamento, liberação da liquidez, olha só, e aqui a quantidade, né, então, obviamente, enquanto quanto você vai querer aqui, por exemplo, né, vamos lá, sei lá, por exemplo, 2 mil aqui, né, se você quisesse participar desse lançamento, né, dessa pré-venda, lembrando que isso aqui é só um teste, é só um exemplo, mas se você quisesse aqui, ó, pronto, 2 mil aqui, aí sai aqui o valor da operação, por exemplo, seria 2.9 BUSD, né, 3 dólares praticamente, aí você vem aqui, ó, Aprovar e pronto, você já poderia estar Comprando, eu não vou comprar aqui Porque aqui é só um teste, né, não tem por que Eu comprar, mas enfim, vocês viram que tá Tudo funcionando, tudo bonitinho, né galera E agora galera, vou fazer então aqui um exemplo Vai, eu vou comprar aqui um pouquinho dos tokens Tá, lembrando que é um token de teste, um token de Exemplo, mas eu vou comprar aqui um pouquinho para vocês Verem que realmente funciona, beleza Então vamos por exemplo aqui Aqui a gente tem a parte da quantidade, né, STI Então aqui de exemplo, né, você quer entrar em um Projeto e tal, então é basicamente isso Aí você clica aqui, ó, aprovar BUS né, olha só, vai estar tá carregando aqui a permissão, ó, uma taxinha bem pequena 6 centavinhos, pronto, aprovado pronto, agora foi aprovado, né agora eu vou vir aqui em adicionar da Metamask, ó vou adicionar o SSTI na minha Metamask olha só, adicionar token olha só, já tá aqui na minha Metamask ó, vocês podem ver minha Metamask, tá aqui, ó olha só, 600 mil STI fechou? Show de bola! E galera muito top, né mano, já tem então a criação do token no projeto, com ou sem taxa criação da pré-venda, adicionando a liquidez na PancakeSwap, tá? Queima de token sistema anti-boot, token token deflacionário, token com reflexão ainda até o final do mês vai ter, trancar liquidez do projeto, trancar carteira com token, renunciar o contrato, lançamento justo com contagem regressiva, contrato com sistema anti-spam, então essas coisas que eu citei agora, algumas coisas já estão aqui no projeto, já estão no site da prevenda.finance, e algumas eles estão em desenvolvimento, tá? mas cara, muito bacana, muito legal ver um sistema desse que é brasileiro, e assim, realmente, eu acho que vale muito a pena, você quer criar um token, dá uma olhada aí no prevenda.finance, você quer investir em alguns projetos, Dá uma olhada também que pode sair alguns projetos no pré-venda.finance Vale a pena dar uma olhada, galera Tá muito top, baratinho E eu espero realmente que o projeto cresça muito, cara Porque tá muito da hora Espero que tenha muitos lançamentos aí no pré-venda.finance E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, até mais